Havia uma mulher, havia uma mulher que curava um ganido. E antigamente os ganidos até iam as madrinhas, três, iam três pessoas, e a madrinha e a criança. E depois tinham que, que entrarem a uma casa que tivesse duas portas, entrar por uma e sair por outra. Ela é, tinha que lhe meter um bocadinho de pão na mão à criança, porque a criança se calhar não falava, já era grandinha não falava. É, pronto, depois a gente fazia aquilo. Entrava, se calhar ia a três casas. Entrava por uma porta, mas tinha que ter duas portas. Entrava por uma, saía por outra. Ela é, tinha que lhe meter um bocadinho de pão na mão e, e pronto. E, e saía. E diziam alguma coisa? Não eu, não, eu não me lembro de dizer nada. Só diziam assim, só, só faziam assim. Só iam com a criança. E três pessoas iam com a criança. Entravam por uma porta. Iam à casa das pessoas. entravam por... Se tinha duas portas, se não tinha duas portas, não entravam. Mas tinha que ter duas portas, entrar por uma porta e sair por outra. E tinham que ir a três casas. E faziam aquilo e depois a criança desenvolvia de fora casas de fora, não eram da criança, eram de fora. É também havia pessoas que houve uma mulher, conhecia uma mulher, que curava os enganidos. As crianças, cada calhar agarravam enganidos, e não falavam, é punha-se doentes. E depois diziam-lhe assim, ai, ela tem, tem feitiço, a criança tem feitiço. E iam onde aquela mulher, e aquela mulher era era Missa Então ela curava isso. Iam lá um par de vezes, onde ela, ela sabia lá umas orações e fazia umas cruzas. Eu nunca vi isso, não é? Mas eu ouvi falar nisso, ouvi falar nisso. E era assim, não iam ao doutor. O doutor era assim, iam curá-los assim. Não é? Dessas pessoas, isso agora não é sabor, não há nada disso. Isso acabou.